programa Chute Certo, onde o importante é chegar perto. Olá, olá pessoal, meu nome é Antônio Antunes e voltamos com outro Chute Certo, o programa mais incrível do rádio. O tema do nosso programa de hoje será a alimentação. Vamos brincar um pouco com o número de certos alimentos que são consumidos em nossa sociedade. Por isso, quero apresentar a doutora Sandra Sarracini. Obrigada, Antônio. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Doutora, a senhora sabe que em nosso programa fazemos estimativas sobre os mais variados assuntos. Claro que eu sei, Antônio. Eu escuto sempre o programa de vocês aí e ainda me divirto muito com as contas que vocês fazem. Acho super importante incentivar esse tipo de raciocínio porque ele nos ajuda a decidir sobre um bocado de problemas do dia a dia. Desses onde a gente precisa, pelo menos, ter uma noção dos números que estão envolvidos. Olha aí, Amaral, temos uma espectadora famosa. Pois é, chefe, pelo jeito, defensora da arte de fazer estimativa. Ah, sou mesmo, viu, Amaral? E acho que a gente não está sozinho nessa, não, viu? Teve um físico italiano famoso, chamado Enrico Fermi, que ficou conhecido por propor questões... Em aberto, tipo dessas que vocês utilizam no programa. As questões propostas por ele ficaram conhecidas como questões de ferme. É, professora. Já ouvi falar dele quando estamos produzindo algumas questões para outros programas. Acho que ele iria se divertir com nossas perguntas de hoje. A primeira delas é sobre pizza. Como sempre, convidamos os ouvintes a darem seus chutes. Vamos à pergunta. Som na caixa, Amaral. Quantas pizzas são consumidas por ano no estado de São Paulo? Alternativa A, 100 mil pizzas. Alternativa B, 1 milhão de pizzas. Alternativa C, 180 milhões de pizzas. E alternativa D, 1 bilhão de pizzas. Tempo. E a resposta certa é... Ser de calabresa. Quanta pizza, não é, doutora? A senhora poderia nos explicar como se pode fazer uma estimativa dessas? Bom, vamos tentar. Bem, para responder esse tipo de pergunta, cada pessoa pode dar suas próprias estimativas e chegar a uma resposta. No nosso caso, podemos primeiro estimar a população do estado de São Paulo. É para isso que temos o produtor, doutora. Amaral. Chefe, a população de São Paulo é de 41 milhões de pessoas. Ótimo. Agora é razoável supor que pizza se come em grupos de 4 pessoas. Então podemos dividir 41 milhões por 4, o que dá aproximadamente 10 milhões de pedidos de pizza. Agora vamos supor de quanto em quanto tempo esses grupos pedem uma pizza. Amaral, que tal tentar um chute certo? Menos que 30, mais que 15, chutaria mais ou menos uns 20 dias para pensar nas pessoas que nem comem pizza. Certo. São 10 milhões de pedidos. Agora, 365 dias divididos por 20 é pouco mais de 18 dias. Assim, 10 milhões de pizzas, 18 vezes ao ano, são 180 milhões de pizzas no ano. Interessante, professora. Pensando assim, a gente pode até estimar outras coisas também. Sim. Por exemplo, podemos pensar quantos grãos de feijão uma pessoa come por semana no Brasil. Ótimo, professora. Vamos ao nosso intervalo enquanto vocês pensam nesse desafio, hein? Até já. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. Olá, eu sou Antônio Antunes e voltamos com o segundo bloco do programa Chute Certo. Deixamos um desafio para os nossos ouvintes no bloco passado. Bem, vamos a ele então. Som na Caixa Amaral. Quantos feijões uma pessoa come por semana no Brasil? Alternativa A, 200 grãos de feijão. Alternativa B, 1.000 grãos de feijão. Alternativa C, 4.000 grãos de feijão. E alternativa D, 100.000 grãos de feijão. Tempo. E a resposta é letra... C. 4 mil grãos de feijão por mês <risos> Doutora Sandra Sarracini, A senhora poderia nos explicar Como podemos chegar a essa estimativa? O raciocínio é parecido com o do bloco passado Temos que supor Quantas vezes a pessoa come feijão Numa semana e quantos grãos Ela come a cada vez Amaral, quantas vezes por semana Você acha que o brasileiro come feijão? Sete dias na semana, contando almoço e janta, são 14 refeições fora o café da manhã. Hum, eu acho que no Brasil se come feijão pelo menos umas 10 vezes semana. Hum, é, eu acho que é por aí. Agora a questão é quantos grãos de feijão se come de cada vez. Vamos pensar em conchas de feijão. Supondo que, na média, se coma uma concha de feijão em cada uma das 10 refeições, seriam 40 conchas numa semana. Agora é só estimarmos o número de feijões por concha. Será que uns 100 feijões por concha é um bom chute, Antônio? Eu nunca parei para contar, mas eu acho que sim, professora. Ok. Nossa estimativa é dada multiplicando 40 conchas semanais por 100 grãos, o que dá 4 mil grãos de feijão. O resultado parece certo, mas pode variar, não é, doutora? Pode sim, Antônio. Estimativas são úteis quando se quer ter uma ideia da grandeza do número. Nossa conta teve muitas suposições e poucos dados. Chegamos ao número de 4 mil grãos. Outra pessoa poderia supor algo diferente e chegar a 5 mil ou 2 mil, mas não a um milhão, por exemplo. Sem dúvida, professora. Pena, mas o Amaral me avisa que nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua ajuda. Eu que agradeço o convite, Antônio. Obrigada. No programa de hoje, contamos com a participação da professora Sandra Saraceni, que nos ajudou a explicar melhor as estimativas ligadas aos hábitos alimentares dos brasileiros.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 do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, podendo ser difundido livremente desde que citados os devidos créditos. Conteudista: Cristiano Torrezan. Roteiro: Gabriel Jubé. Revisão: Wilson Rodrigues e Otília Paques. Locução: Pedro Luiz Ronco. Welles Pacheco e Fabiana Leão. Trilha sonora: João Vitor Bota, direção Renata Gava, assistência de produção Rosane Stefanoni, edição Guta Ruim, mixagem Sandro Dalacosta, supervisão técnica Álvaro Bufará, coordenação de mídias audiovisuais professor Eduardo Paiva, coordenação geral professor Samuel Rocha de Oliveira.